Eu parei aqui com o Josué, com a Janaína, com a Madalena para a gente acertar a estrada de volta e eu achei interessante aquelas pedras ali. São muitas pedras, gente. Impressionante a quantidade de pedra que tem ali. Olha só, só vai dar para ficar gado ali e cascavel. Né? Olha lá. O lugar é muito agradável. Plantaram milho, né? então o milho já deu, tá pronto para colher agora, já passar a máquina. E lá em cima não tem nem como ir máquina, não tem jeito. Olha lá, só pedra, pedra, pedra e mais pedra. Bonito lugar, viu? Bastante. Que coisa mais bonitinha. Ah, sim. Aqui tem esse cavalo, Janaína. É um cavalo mesmo? Não sei. Ele... É, um, é, um é um cavalo. Mas olha lá, Janaína, mais para cima. Vem descendo o outro, ó. Ai, ah, que bonito. Olha lá, que coisa mais linda o cavalo. Nós estamos na glória, viu, Cícero? Glória. É, esse bairro aqui chama Glória, então nós estamos na glória. E lá embaixo tem uma pequena cidade, não, é um, um distrito, é, né? É, ali ó. Um distrito de ouro fino, é isso? Não, ali é Servão. Então, mas é distrito de ouro fino, não é? Não é. Não é, não? Não. É, é, é. Que é onde é. nós estávamos lá, é, você sabe, né? Lá é. Lá é, né? Que coisa mais linda. Então, que estamos aqui, ó, um pica-pau cantando logo ali, um... Um cavalo pastando bonito, lá, um uma égua pastando aqui. E Janaína tentando fazer um carinho. Consegui. Conseguiu? Conseguiu? Consegui. É E lá embaixo, um, um distrito. Lá embaixo. Ô, oh, coisa boa! E nós estamos bem alto, gente. Tanto é verdade que, ó, olha a outra cidadezinha lá, ó. Darvão, ah. outra cidade lá dentro. Tá e vendo? aquela lá em si, cima enxerga lá na lá é borda da mata. Tá gostando também, mas você que você quer mais alto? Mostra a paisade, você que é mais alto. Pega do começo. Borda da mata. E olha que coisa linda. Nós passamos cedo aqui hoje, mas nós tava acompanhando um casal, não deu pra parar. Vocês não viam nada, nada, nada. Isso aqui era só nuvem. Nuvem parecia o mar, né José? É, estava cheio de nuvem. No, no, no parecia o mar, mas só que nós estávamos atrás de um carro, não podia perder o carro de vista, não deu pra gravar. Uma grande pena, né, Madalena? Uhum. Aquela hora eu senti de não Nossa, poder parar. Que nós... nunca vi oh, na minha e, vida. Nós já nos perdemos aqui com o tempo assim, calcula com o tempo daquele jeito. Nós sozinhos ficás para trás, não jogávamos nunca. Ah, não chegava. Aí, Caí, qual oh, a que oh, Cuidado tá. aí cair, hein? <risos> oh. Madalena tá ali, lá atrás tá a Janaína, Josué. Aqui, Olha lá. Estamos oh, oh. de boa. Graças a Deus aí, ó. Registrando para vocês essa imensidão, ó, imensidão mesmo, hein? uma imensidão. Uma imensidão. Coisa boa é coisa boa. Gente, nós estamos aqui, mas já passamos por algumas situações aqui, porque o pessoal aqui eles são um tanto, como é que eu posso usar a palavra? Um tanto, como é que eu posso falar, Madalena? Eles são medrosos. Medroso, vai. Porque eles estão com medo de, de, de, do tal do coronavírus de tal forma que é meio complicado, viu gente? É, meio, é um ou outro que ainda não tem essa cabeça assim não, mas tá complicado. Mas tá bom, nós estamos aqui, estamos dando uma volta, vendo um ali, um outro lá, conhecendo um. E Deus está abençoando o nosso passeio. O José tá todo alegão lá com a Janaína, lá. Olha lá que belezinha os dois. Olha. Casal que Deus nos deu como amigo. É, pessoal, já tentaram separar nossa amizade, viu? Ainda bem que tem vocês aí para nos defender. Eu vi uns, alguns comentários aí em nosso favor. Eu fiquei muito honrado. Você aqui é o um milho que já está no ponto de colheita, tá vendo? Eu quero agradecer as pessoas que entrou no canal defendendo a amizade minha, da Madalena, do Josué e da Janaína, porque teve gente que quis estragar. Tanto de um lado como do outro. Mas eu sou cheio de amizades boas que Deus tem me colocado. E eu quero agradecer vocês, os inscritos que nos defenderam. Por conta dessa amizade que nós temos com eles. Eles estão ali gravando também. ó, Porque vocês são pessoas que são maravilhosas. Moram no nosso coração. É, sem pagar aluguel. Nos defendeu. Estamos aqui. Minas Gerais. É, trazendo matéria para vocês. É. Sem vocês a gente não é nada. Com certeza. É. Tem e a, a nossa canal. dificuldade, pessoal, é que para você chegar, nós fomos numa fazenda ali agora, eu e Madalena, Josué e Janaína, e eles nos receberam até um, um limite. Não deixou que a gente entrasse para fazer a matéria por conta do, com medo do coronavírus. E na verdade a gente tem que respeitar, né? Vai fazer o quê? Vai falar o quê para ele, né? Ah, lá embaixo está descendo um tucano, olha lá, ó. Olha lá, ó, olha lá. Olha lá, está indo embora o E a gente tem que respeitar, porque, né, cada cabeça é uma sentença. Mas tá, tá tudo bem, estamos ah, aqueles bem. Aqueles dois lá, você fala? Aqueles dois ali? O quê? Os Tucano sentaram ali, ó o bico. É, eu, eu vi um descendo ah, e eu consegui ó, pegar um pouquinho sentou só. Sentou um lá, ó eu tô vendo os dois, não sei se você está vendo. Não, tá eu não estou porque eu perdi eles ali quando eles estavam descendo. tá vendo aquela pedra na direção da árvore? A pedra vem na direção da, da árvore, Bem-vindo, para a mata. Olha o bico dele. Tá com o olho bom, nega. Né? Tô vendo, não. E tem um outro vê que Vem aqui, tá. vem aqui, vem aqui. No, ó, vem aqui, onde é que ele tá? Mais ou menos. Você consegue ver? Ó, pra, pra lá, cá. pra esquerda não, ou pra direita? Pra, pra direita cá. Aí, e agora? É, pra cá. Mais pra cá? Isso. Não, pra, mais pra cá, não. Pra, pra cá eu tô fora da, do, das pedras, as pedras lá. É aqui, eles estão aí, eles estão aí. Que lugar que eles estão aqui, será? Eu tô usando o que eu posso aqui, ó. Mas é pra baixo, na mata. Ah, na mata. Ah, então vai ser difícil. Sobe, sobe um pouquinho. Aqui. Pra cá? Aqui ó, aqui, ó. Ó o tucano aqui. Ah, lá, lá, lá, lá, lá. Acabou de voar um pássaro lá, mas não sei o que é não. É, um voo. <risos> Bom, tudo bem. O tucano bem. que você tava... Ó, tá vendo esse pauzinho torto? Esse Est tá... Estava vendo, agora já deixei. Então, ele tava lá, nesse pauzinho torto. pessoal como que a água é coisa boa né que maravilha a gente parou aqui para dar uma olhada nessa benção que eu mostrei para vocês e deu uma sede a madeira falou não tem água no carro fresquinho estamos aqui bebendo, estão servidos? Josué que árvore que é essa aqui ó essa que perto da gente aqui na estrada? Você está tá parecendo que é pau Brasil? Acho que não por conta de não ter espinho, né? Mas a folha é igualzinho, né? A folha é. Oh, coisa boa. Mostra aqui, mané, como é que a gente faz quando a gente tá junto. Mostra aqui, ó. Aqui. Gente, é o seguinte. Quando a gente sai junto, a gente leva leite. Esse aqui é da, da maiada. Esse doce que Nossa, a Janaína. Janaína faz um doce. Janaína faz um doce que é coisa de louco, gente. Pensa num doce gostoso. Aí a gente leva também café. café uma garrafa de café. Mostra lá atrás. Leva. Tem refri, pão. Um bisco, um biscoitinho. Ó, biscoitinho. Um refrigerante que agora tá quente. Banana, banana. Que aliás eu, vou, aliás eu vou comer uma agora. Tá na hora de comer. Banana. Até, ah, ali atrás até tem pão, pão de pão forma. Pão a gente pão traz. De ó. Forma, tem pão de Tem pão, pão com filãozinho. Filãozinho. Tem. Acho que tem salgado aí por aí. É? é um ah, tem, tem mesmo. Tem aquela, aquelas. Aqueles biscoitos. O que você comprou lá? Eu esqueci não. Ah, tem um tantinho de coisa aí. E isso aqui? É. E aí? Gostaram, família? Amamos. Né? Tô pensando no meu fogão de terra. Então, né? <risos> e a glória. Eu Imagina, vai na glória. glória de Deus. Nós estamos na glória. O cavalo, você mostrou bem, né? Que o cavalo foi uma estrela, né? Eu acho que o Cícero filmou. bem. Ah, ele é tá, ele lindo. Eu consegui passar a mão nele, ele é mansinho. Brasil, a minha irmã Célia, que é vai bom. amar ver esse cavalo. Ela vai assistir todas. Tem lembrar, ó. <risos> não parece o Pau Brasil? Pela parece, folha? Não, mas não é, porque o Pau Brasil ele tem espinha. Tem espinha, né? Tem espinha aqui, ó. É. E esse não tem. A, a, a, só que não vem é aqui pra baixo, mas vem pra rir, nas pontas, vai lá pra cima. Mas aqui pra baixo não vem. É não, né? não, é não, é, não sei te falar pra você. <coughs> né? Crescendo. Já que tava feito mexendo lá na serra, quando estava lá, é... não Mas não lembro é que tá não tem é? espinho, um de boi. Ah, um de boi, não. Não tem nada a ver não, né? Tá faltando espinho também, né? Então, você conhece um de boi? Mas não tem espinho lá em cima? Não, não aparece A peça tem. A peça tem lá no alto, né? A folha é, né? A folha é do pau é. Igual, né? Ah, tá escuro ou é muito bom é para o Brasil para o Brasil se tiver no alto é bom, espina, tem, É é muito boa também tem mas é tá mas pouco. só que é lá em cima né é lá em cima Bem. agora fica aqui que eu quero fazer uma foto sua cuidado para que vem cá ó de cá aqui que daí eu pego uma. só vou fazer uma fotinha né é assim mesmo mas tá a ardida aqui da mão do Kaique falou, ele tá certo, fica escuro. Fica, somos trapaia trapaia né? Vão, será que no sol não dá mais certo? vamos ali naquele sol. E se você ficar lá, Jana? Fica aí. Todo jeito ele fica escuro. É, você tem que, você tem que ficar ali, ó. Você tem que ficar no sol. Daí eu consigo vou... Que bonita essa flor, né, Madalena? Que bonitinha, não sei que plantinha é essa. Que bonita, né? Agora eu vou te rodar pra cá. A gente vai andando e vai vendo as belezas assim, ó. Na beira da estrada... Uma flor tão bonita quanto essa, né? Olha que linda que ela é. Olha só. Se tivesse na cidade, o beija-flor já estaria visitando. Elas, elas são tão interessantes, bem, ó. Olha. Hum. Parece um pássaro, tá vendo? Parece. Segura aí pra mim ver. Ó, ah, parece um pássaro, ó. Tá vendo? Né? Parece. Bonita. Bom, vamos lá, querida. Vamos lá, querida. Tá bom, vamos tá Apaixonada, hein, dona Janaína? Ai, é bom tirar foto. Você né? Tá apaixonada, hein? Mas eu não podia tirar foto. Meu celular não cabia nada. Agora graças a Deus ele cabe um pouquinho. <risos> né? É, ué. Vamos lá? Vamos lá. Vamos pessoal, que é? a jornada terminou, não. Tem que levar vocês. Gente, olha só que surpresa mais agradável. A Janaína passando <risos> comigo aqui. Falou, Cícero, eu nasci nessa casinha. Logicamente, ela deixou bem claro que essa casa não é... A estrutura não é a mesma da que ela nasceu, né, Janaina? Não, era outra casa, ela era bem mais simplesinha, tá? Porém, foi reformada o formatinho dela e tal. Mas eu lembro de eu brincando nesse quintal ali, pessoal. Então, praticamente, a minha mãe me teve, me teve em Pouso Alegre. Eu sou de Pouso Alegre. E ela trouxe pra cá. Aí ela ficava sozinha aqui, porque não tinha mãe pra cuidar. Eu lembro que eles abriam um, um, uma lona ali, nós brincavamos embaixo, tá? E é aqui no bairro das areias em Puyuna. É nessa casinha aí, ó, que eu fui é, nascida e o criada. Até seis anos, depois eu fui pra Adega. Adega é um bairro que tem lá na cidade Sim. de Puyuna. Eu lembro da minha mãe de pé nessa porteira, recebendo as pessoas. O Adélio vinha aqui, vinha de bicicleta o Adélio. Ei, Adélio, você é uma pessoa gente fina, né, meu irmão? O Adélio tinha uns 12 anos. Anos. Se o Adélio ver essa matéria, ele vai lembrar que ele estava ele aqui. eu morava ali, teu pai foi lá na fazenda lá. Enquanto a Janaína está tá relembrando, eu estou aqui gravando esses animais. Não essa casinha aí eu fui nascida e criada nela. Minha mãe me teve lá de Porto Alegre e me trouxe para cá, sabe? Durante os cinco anos eu fiquei nela. Quando deu seis anos, meu pai fez lá na adega e a gente voltou para lá. Então, assim, para mim é uma recordação muito grande. Sabe, é, voltar aqui nosso lá. lugar. E seu pai trabalhou ali, Janaína? Trabalhou na fazenda do Osmar, lá em cima, né? Aquela na da fazenda do Osmar. É. Olha lá a fazenda do Osmar, ó. Meu pai trabalhou lá. Então, Trabalhava lá, ó. Por isso que a Célia, a Célia, a tua irmã, gosta de cavalo. É. na fazenda aí, ó. A Célia, meu irmão, beijo Célia. Você lembra da fazenda, Eu Célia? De cavalo, né? Se você sabe, tudo aí, ó. Andava a sua irmã? É, a Célia, é, a Célia andava Célia, de cavalo aí, ó. O cara tá falando que a irmã dela ama cavalo porque foi criada aqui. Ali naquele portãozinho, minha mãe recebia as pessoas, ó. O Adélio chegava de bicicleta, tinha os 11, Então, ó. lá era a sede era metro, da fazenda, que ainda deve de continuar sendo a sede da fazenda ainda, né? Só não uhum. tem aquele glamour do passado. E aquelas pedras lá, Janaina, você chegou a ir passear lá também, não? Não, porque ela era pequenininha, eu tinha 4, ah. 5 aninhos, né? Sim. Mas minha mãe não deixava eu sozinha, é claro. Mas, assim, é, sempre com os, os primos, brincando com as primas que vinham, tá? O pessoal dos campos, que Adélia, Sandra, minha prima irmã, tá? Sandra, então, era incondicional, ela vinha direto aqui. Nessa Oxa, passinha, não podia né? passar aqui, não podia passar aqui deixar de anotar isso, é, né? né? Registrar isso aqui, perder isso aqui, né? Você, ó, sabe, e o Adriano, lá em cima, o meu pai trabalhava caminhos. na fazenda, ah. ó. Conheceu a cela, quando começaram a namorar, aí. Ah, conheceu eu, aqui. Eu de campinho, conheceu conheci aqui, ó. A mudou pra cabina, foi embora, né? Entendi. Pai das Areias, pessoal. E aí, depois das Areias, meu pai mudou pra Teca e me levou com seis anos. Porque ele... a Célia tinha um batata que tava sendo jogado fora. E ela esperou um pouquinho e pediu pro dono a batata pra comer. E o dono deu pra ela. Ela aproveitou e fez, acho que, dez sacas de batata. Entendeu? Uhum. E compraram aquele terreninho lá. Meu, e meu pai tem deu a casinha. Beleza. <risos> e aí, meu pai foi construindo a casa, a gente foi pra lá. Ficamos lá. E eu, eu conheci o Josué com. 9, 8, 9 anos que eu ia pra casa da minha irmã Luci e eu já. Nós dois brincavamos junto, nadava junto na represa, sabe? E aí, assim, com 12 do, anos, eu falei pro Dalma, oh, Dalma, minha casa vai ser aqui, eu vou crescer e eu vou casar e eu vou morar aqui. E o Dalmin falou, você tá falando besteira, menina. Olha lá essas entradinhas, o, é né? o, ah, <risos> o cavalo abriu a porteira. Inédito, né? Olha lá O cavalo abriu <risos> a porteira com a bunda. Ah, perdi a chance, gente. O cavalo abriu <risos> a porteira. O cavalo abriu a eu porteira, não, que vai ter que tocar ele. o cavalo foi de ré ali naquela porteira de ferro, gente, ó, ó, foi de ré, a mas aí o Josué falou, a lá, mas lá, lá eu não entendi direito, vamos ver se o vai fazer, vamos ver isso aí Josué, vamos ver se vai fazer a mesma coisa lá, vamos ver. Ih, sempre tem um que é mais espertinho, o cavalo foi de ré ali, pessoal, empurrou, bateu a bunda lá na porteira, é, bateu, abriu. A porteira abriu, ele saiu. Josué viu, mas ele começou a falar, alá, alá, alá, eu não sei que alá que é esse, <risos> <risos> Ele não quis cortar a gravação e ficou, alá, alá, alá. Aí eu não entendi o alá, alá dele, o cavalo bateu com a bunda ali, ó, e abriu, ó, e saiu. Mas o outro, o outro pelo que eu tô vendo não vai fazer isso aí, não, hein? Ele tentou três vezes, de abrir. A lá, a lá, a lá, tá tentando, tá tentando. Opa! Ele já viu que se lá, ele empurrar, a lá, ele abre. Vai, ah, esperto. Vai. Ab... O José não é bom trazer aquele cavalo de volta pra dentro, não, meu irmão? Então agora eu não sei se foi o vento que abriu a porteira. Não sei te falar você. É não, Sim, eu tô... Sim, ach... senhora ele abriu pela bunda. Eu, eu vi. Então eu vi quando ele virou o corpo e é, já ele empurrou vem, pra lá. Ele deu uma bundada abriu a porteira e passou. Eu vi quando ele, quando ele tava fazendo só o sol final. Então eu acho que não sei se tem alguém ali, mas não, não podemos mexer. Podemos é, é meio complicado, né? né? Porque tá aberto não, aqui, ó. Bom, vamos deixar o cavalo pra lá que é melhor, né, gente? Deixa eu só fazer um, uma gravação de um carinho ali muito especial. Olha lá o carinho especial, ó. Que coisa, né? a natureza ela nos ensina umas, umas lições que eu vou falar, nos dá, né? Olha lá. A outra cabecinha até baixa. Tá gostando, carinha. Olha lá. Que eu fui Tô comendo o, o, o, pessoal, eu toca nem o Josué, olha lá, olha lá, olha lá. A aqui. Tá vendo? Então essa foi a minha primeira casa que eu morei. Não, não, não, não mas você... Você pode ser pra você. Pode... Gente, olha só, essa casa ela está exatamente construída aqui, ó. É, ó. Em cima de uma cachoeirinha, né, Cícia? É, exatamente, ó. É a casa do mitigo, é o mitinho. Se tiver vendo mais, um like aí, ó. Olha que coisa mais linda, pessoal. <risos> ó, a casa tá aqui, ó. Construída. E lá do lado ali, na beira da estrada. Beira da estrada e uma cachoeirinha ali, ó. Que mentira, no né? verão, hein, gente? Pensa. Hum, e uma matinha muito chique ali, ó. Olha casa do lado. Ali tem. Mas eu vou dizer uma verdade. Bom demais, né? Agora eu vou aproximar outra câmera vocês terem noção do que eu mostrei aquela hora tá granulando um pouquinho tá fazendo leitura lá atrás deixa eu ver se eu consigo me aproximar daqui Erguei um pouquinho e aí ó consegui tem uma certa manha nessa câmera aqui viu tá vendo que coisa mais bonita opa voltei para fazer a leitura não quis fazer. Pra cima. Também não. Uma vez agora. Não fez não. Olha lá. Agora vocês só conseguem ver. parecia um... Um ramalhetezinho. E no fim era isso aí. Tá embaçando um pouco, né? Bom, agora eu consegui. É isso aqui, ó. Vou tentar aproximar um pouquinho mais. Um pouquinho. Mais um pouco. Mais um pouco. OK. Eu sempre estou procurando mostrar para vocês novidades. São, é, como é que eu posso falar, é, falar assim, novidades para vocês e novidades também para mim. Agora eu vou procurar aqui uma, achei. O Josué olhou aqui para a esquerda e olhou para cima, eu não sei nem porque ele fez isso. E de repente é o que ele encontrou lá. Eu vou agora ver se eu consigo mostrar pra vocês tá uma qualidade de abelha que abandonou a sua casa e olha só que interessante ela é bem uma casa bem grande ó. começa nesse lugar desce pelo tronco alguém já mexeu aqui ou foi pedra ou foi alguma coisa que aconteceu com um pedaço e termina aqui embaixo ele falou que conhece por marimbom do cavalo. Eu não conheço. Portanto, se alguém quiser deixar no comentário, eu vou ficar muito feliz. E são isso, são coisas assim que a gente gosta de registrar para vocês. Entendeu? É novidade para mim? Sim. Para muitos outros? Também. Ok? Ali tem uma que vocês já conhecem. Que é a que a gente conhece por Arapuá. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Aquele tronco, vou descer pra minha esquerda. Ele tá vindo o senhorzinho. O senhor tá bom, meu amigo? Olá, tá passeando olá. um pouco? Joia. Aí, mais uma pessoa querida passando aqui, ó. Tem foto? Eu tô gravando. Eu gravando. É, eu gravo, eu tenho um canal no YouTube. Ah, é? E tudo aquilo que é interessante para mim, com certeza é interessante para outros. Então eu vi aquela abelha lá que eu não conheço. A o senhor Bíblia? conhece ali, ó. Lá no alto lá, o senhor conhece? Que qualidade que é? Lá no pé. No pé do guapuruvu lá, ó. de baixo até em cima. Não tá vendo? Isso ó. Na copa, lá em cima? Não, tá vendo o pé do guapuruvu, Ele sobe reto, não, não sobe? Tá vendo aquela abelha? Que abelha será ah, que é? A é, senhora conhece? Eu conheço aqui, lá, é um Cavalo, será? Marimbondo. Ah, não sei se é cavalo, eu até esqueci do nome. Então. É um morimbondo venenoso, tá vendo? É, eu falei, eu tava aqui agora conversando, que eu subi aqui a pé com a minha esposa, e mais um canal de amigo, ele, ele viu, eu falei, ó, pelo jeito. Ele mesmo falou também que deve ser venenoso. Venenoso, que é irmão E se pegar, é, meu amigo. Um... Tatu, coisa assim. Alguma coisa assim, né? É, eu esqueci o nome do de... De, de, de onde? Eu sou de Limeira. Limeira? É. Está Vou sim. desligar aqui um minutinho, peraí. Lá vai ele, Madalena já veio aqui pra gente prosear um pouquinho. Eu conversei uns assuntos aqui com ele um pouco... É, sabe por quê, gente? O negócio de coronavírus é um negócio estrambólico, né? Então eu quis conversar com ele um pouquinho e conversando com ele eu desliguei a câmera pra não, não ficar... Sabe? Eu tô cansado disso daí. Agora deixa eu mostrar outra qualidade de... que eu aprendi de abelha também, ó. Aquela ali no barranco, Nossa, tá vendo? Ó. Essa aqui também é outra qualidade de abelha. Enquanto eu conversava com ele ali, eu vi... só esperei ele sair pra poder gravar para vocês. Muitos conhecem, gente. Muitos conhecem. Assim como também ali, ó. Teve também já e elas foram embora. No pé do barranco lá. Olha lá, tá vendo? Era também, ó. Ali é uma raiz, né? E mais pra baixo. Continua o barranco. E tem vários lugares aqui que são besouros que fazem o buraco. E também as abelhas. Por falar nisso, estou vendo uma lá no alto. Voando lá. É que ela é muito miudinha, complicada a pegar. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela. Olha ah lá, tá vendo? Olha ah lá, foi embora. Só porque eu fui falar, ó. Ela tá ali, ela tá ali, ó. Ô oh, abelhinha, cadê você? Sentou no barranco. Duro que eu preciso de uma referência para encontrar ela. Olha ah lá, achei. Olha ah lá, tá vendo? abelha o marimbo né, é, deve ser abelha né tá lá ó, tá vendo não sei se está pegando sal eu não consigo entender, a gente não sabe do que se trata, mas está lá voando ó. tá vendo belezinha e assim nós vamos andando e vamos vendo essas bênçãos e registrando pra vocês, ô preta vamos subir lá pra nós pegar o carro bem a Madalena tá encantada com a cachoeira gente mas a Madalena está encantada, encantada com a cachoeira. Que a cachoeira está ali, ó. Está ali dentro, ó. Você vê? Ali é o lá que nós estávamos lá, que vocês viram. Ela está lá dentro. Ali é o portãozinho. A cachoeira está lá embaixo, tá vendo? Lá, olha lá. Olha lá. que beleza. Quem olha assim não fala, né? Dentro dessa matinha aqui O tanto de água que corre, né? É assim mesmo eu Tô vendo aquela vaca lá Eu vou filmar ela só pra vocês verem Olha que sossego Olha que tranquilidade Lá vai ela um pé de guaprov passando ela do lado. Parou, vai comer alguma coisa. Olha que lugar gostoso que ela tá. Uma sombra. Simplesmente, ó. Bambuzal, ó. E tem uma casa linda ali, ó. A parte da casa. Porra, assim para você, para mim não balançar muito, para vocês poderem ver a casa. Casa muito bonita também. Olha a casa lá que bonita. E vou falar uma verdade, tudo aqui é bonito. E aqui está o nosso abençoado que nos leva para todo lugar. É lá Gente, é o seguinte, eu tô aqui aí. na casa, no sítio do neto, é, eu... nós estávamos de saída. E como o Josué gosta de planta, <risos> gosta de abelecer em ferrão, olha o que, que ele encontrou aqui, ó. ó. Eu não vou me aproximar muito, porque se um desses me pegar, o resto vem em cima. E a boca, ela fica aqui, ó, bem embaixo. Tá vendo lá? Aí, ó. Olha ó, ó. Ó a entradinha dela. Olha ó. Ó vai entrar uma, entrou, tá vendo? Nossa, Isso é bravo, mas é bravo mesmo. Então, antes dele dar um beijo em mim, eu vou cair fora já. Mas eu estou registrando, porque como eu nunca vi, e estou vendo pela primeira vez, eu estou registrando para vocês, tá certo? Vamos ver se eu consigo mostrar como é que ele é. Uma bananinha do café da tarde, é café da tarde já. Olha lá, ele é muito bonito, porém muito perigoso. Certo? Ah, a bolachinha também